Vitor, Volume 4 Me Galvão. vão. E pode balançar, pode balançar. Tentei me proibir de pensar em você, mas como desistir do que eu mais quero ter? Deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ai meu amor Que raiva que me dá Madrugada, solidão Parece estar me dando Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar ele me machucar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 e me machucar